Eu tenho que fazer uma canção para poder dizer o que eu gostaria de dizer sobre esse assunto. Então são vários assuntos. É. É por aí. Quer tocar outro? Vamos. Bora. Pode ir. Mas qual é a música? Aí não tem como câmera adivinhar, não. Você que vai tocar é que sabe. Barba, amor, a navalha não corta mais. O que importa, beleza? O que eu quero é revolucionar. Beleza O que importa é a certeza Dessa beleza Interior Quando ela passa no joelho é, conheço exagero O que tenho pra falar E o meu canto é o não cantar E a beleza interior A barba amor E bota beleza A barba amor, o que importa é a certeza dessa beleza interior. A barba amor, a barba amor, a barba amor, a barba. <risos> o cara fez a letra da música e não lembra? Mas fala aí, conta aí, pô, pra gente. Né? Ah, eu tenho que dar uma explicação? É, pô. Távamos tomando vinho, era cerveja, era cachaça, era uma whisky. Água, era uma aguinha, <risos> um, um, um chá. E nessa fase a gente tava, né, compondo um bom, bom material de músicas dessa fase. E essa é uma das músicas que fizemos.